Vou mostrar para vocês a receita de um brownie de chocolate sem açúcar. Para essa receita você vai precisar de apenas quatro ingredientes. Eu vou começar colocando meia abóbora no forno e deixar lá por uns 40 minutos, até que ela fique bem cremosa. Pronto! Depois de 40 minutos a 200 graus, a nossa abóbora está assada. Agora eu vou retirar a polpa e colocar no processador. O próximo ingrediente é o imunoveg. O imunoveg é um blend de proteína vegana percursor de glutationa. Glutationa é um poderoso antioxidante do nosso organismo. Eu vou utilizar três scoops. Agora é só mistura bem até ficar bem cremoso. Pronto! Agora é só colocar a massa dentro de uma forma já untada. Para finalizar, eu vou colocar com a castanha picadinha e chocolate. Após assar por 30 minutos a 180 graus, está é pronto. Agora é só servir.